Quais foram os principais obstáculos que você superou para alcançar os sucessos, e como você fez isso? Bom, uh, o primeiro, com certeza, o obstáculo que foi dentro de casa. É passar pelas proibições dos meus irmãos, claro, superar as dores, as pancadas que eu levei. Uh, isso foi uma das primeiras coisas que me fez é chegar onde estou, né? é passar por essa dificuldade que foi a primeira. E tem uma mensagem, um conselho para as meninas que querem ser como você, é, um jogador profissional do futebol? Bom, é acreditar, né? é lutar, é buscar realmente o que quer, não desistir, o obstáculo ele vai surgir a todo momento no caminho e é ter concentração e muita vontade de passar por esse obstáculo para conquistar o seu objetivo.